Olá pessoal do F1 Horizon, hoje estou trazendo aqui mais um vídeo aqui para vocês de Fórmula 1 Só que é na Fórmula 2 na verdade né, não é da Fórmula 1 Na Fórmula 2019 E segundo vídeo do dia hein, caramba Sete horas nesse exato momento É uma corrida rápida aí de Fórmula 2 Vamos escolher o modo Grand Prix <risos> Falei errado Vamos escolher a Dance Que é onde o Sérgio Sete Câmara, né, o nosso brasileiro Que foi em 2019 Claro, já que o eu joguei é 2019, Vai tem o, o Nicolas Latifi aí do lado Sérgio Sete E vamos escolher o traçado curto mano. Esse traçado é muito legal Olha só a dificuldade aí Beleza, aí vamos colocar limpo E vamos colocar noite aí Porque no oficial ele fica... De dia, sendo que era pra ficar de noite Mas beleza Aí no começo eu coloco Tração média para tipo Derrapar e Se largar é um pouco melhor Porque se não derrapar tanto Ele não larga, entendeu? Um tração completa é ruim para você largar O Luiz eletrasse a linha na primeira posição. Vamos dar uma olhada no grid de largada para a corrida. E a segunda posição é do Nick De Vries. Bom desempenho do holandês ontem. Analisando o resto do grid nós temos: Sete Câmara, Latifi, Guanilzo e Matsushita, Correia, Schumacher, Mazepin, Luca Diotto, Aitken, Lael, Dorian Boccolate e Island, King, Calderon, Hagunathan e Anton Ruber Alesi e Ralph Bosch um completam o grid. Você deve ter algum espaço na entrada da primeira curva. Então, mantenha um trajeto limpo. Bom, então eu vou colocar aí um setup. Vou colocar qualquer um aí, porque eu não, tô, não tenho setup pra Fórmula 2. Só tava averiguando o que, que tinha tanto aí. É, transmissão, hein? É, mas não tem nada demais, beleza? Então só vamos pra corrida mesmo. E vamos apagar as luzes vermelhas E apagou as luzes vermelhas Olha só, estamos correndo aí na Fórmula 2 Beleza, já caímos alguma posição E vou colocar agora no completo, né? Vê como eu sou malandro, né? Estamos em quinto lugar Mas vamos ver o que a gente consegue A gente tá lado a lado com um monte de gi Olha só, quarto lugar Já ultrapassei uma pessoa ali Terceiro lugar Ultrapassagem mais esquisita Aí Opa, Bateu aí Não faz Segundo lugar Ultrapassagem meio suja aí Mas Eu ultrapassei Esquiva Lado a lado com o cara aí Mano Nossa Beleza Meio que fechei o cara Foi sem querer O controle é É, é ruim É verdade meu. O controle é meio ruim mesmo. Mas Olha só Esqueci que a Fórmula 2, quase claro, não, não vira muito, né? não é igual a Fórmula 1. Então eu saí várias vezes para fora na primeira volta e na segunda também. Mas beleza. Estamos aí. É, nessa curva também eu, eu não sei como é que eu faço. Às vezes acerto, às vezes não acerto. Por exemplo, essa curva aí eu não acertei. Mas só na volta final que eu, que eu peguei o jeito daí, Mais ou menos daí. Vamos lá. Fiz a volta mais rápida, o de DeVrys E eu vou tentar pegar ele, olha só Que curva marota, caramba Segunda marcha, terceira marcha Vamos lá, vamos correr Aí, Eu acho que aí tem que colocar a segunda mesmo, né Eu tentei colocar a primeira uma vez, né Na terceira volta oh. Estourei quase o motor mas beleza alguma coisa esquisita aqui Tipo, no, no Fórmula 1 né no, Nos carros de Fórmula 1 Você coloca a quarta marcha Ele não vira Muito assim, né? Do que a terceira marcha mano. Você coloca a terceira marcha Ele aumenta assim um pouco da rotação do volante Não dá pra entender Coisas do controle que é só o controle Que é pra entender mesmo é, nessa volta eu acertei um pouco, né um pouco só. E o controle, o controle trolou, hein? Poxa. Eu tava, eu tava virando, daí desvirou, daí eu fiz a volta mais rápida. Né? Não sei por que também Fórmula 2, em questão de dificuldade de IA, é mais fácil do que da Fórmula 1. Eu tenho que colocar mais 5 leves né, pra cima Se eu tô jogando 70 75 né, eu tenho que colocar No 80, pra jogar na Fórmula 2 vai ficar igual daí. daí fica muito fácil, já tô em primeiro Já aí ó. Ó, ó, ó Eita, não tô indo aí, Pera aí. <risos> aí Eu tive que abrir Senão o cara ia bater não deixou nenhum espaço Ali pra mim Não sei do que é isso a marcha com o motor estourando ali. Quarta marcha, já passei o carro, olha só. Na terceira volta, cara. Aí, ó. Já estamos completando já a terceira volta. Já estamos completando esse vídeo, né? Aí, peguei um pouco da zebra ali. bandeira quadra por lado. Ganhamos. Um bom trabalho. Primeiro lugar. Corrida ganha. Mandou bem. Eles já vinham lutando por isso há algum tempo. Que vitória excelente da 10. David, o que você acha que fez a diferença hoje? Essa corrida, essa vitória, se resume em uma única palavra. Consistência. Qualquer um consegue ser rápido em uma volta aqui ou ali. Mas isso é bem diferente de manter a rapidez por todas as voltas sem perder o ritmo. Quem consegue isso, quem consegue ganhar distância quando os adversários erram e não comete muitos erros pode simplesmente ir avançando cada vez mais. Debs, outra equipe com uma longa história. Com sua sede no coração do automobilismo, perto de Le Mans, na França, mostrou mais uma vez sua habilidade incrível na pista e garantiu mais uma vitória. Vamos falar do piloto do dia então, David Valsec, quem ganha o seu voto? Tenho que votar no Giuliano Alesi. Uma das melhores coisas da Fórmula 2 é ver esses pilotos jovens amadurecerem. E parece que a carreira dele deu um grande passo à frente hoje. Por enquanto, dizemos tchau, mas estamos só começando. Não perca a largada de amanhã. E agora eu te pergunto, mano. Que largada? Eu, eu acabei de fazer a corrida acabei de fazer a largada aí mano o cara é cego mano o cara é cego <risos> tá louco mano mas beleza foi esse o vídeo espero então, que tenham gostado deixe o seu like se inscreva no canal ative o sininho para receber os vídeos de forma longa aqui no canal quase todo dia menos sábado e domingo meio dia e 15, beleza então é nós